E aí galera, beleza? tá com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui hoje galera Mais um vídeo épico de sobrevivência aqui no GTA Eu vou usar algumas imagens de um canal que eu curto demais, inclusive esse vídeo é um pouco baseado no vídeo dele Só que, mano, o que o cara faz é incrível, vou deixar o vídeo original na descrição se ainda você não assistiu depois que você terminar esse vídeo, assiste lá, que é bem legal. E também minhas redes sociais estão aí na descrição, se você quiser me seguir lá no Instagram, fique à vontade. O negócio é o seguinte, a imprensa, os jornais estão noticiando aqui. Uma tempestade de areia está para chegar em Los Santos e a força dos ventos é tão grande que pode... Destruir a cidade por completo, mano Ó, oh, eu vou ligar a TV aqui pra ver se tá passando alguma coisa Enfim, galera, desliguei a TV aqui A gente precisa agir, precisa fazer alguma coisa Deixa eu ligar aqui pros contatos Aqui o... Não, peraí, peraí, tô ligando errado, meu Deus do céu Desespero Tá batendo nervosismo que Vou falar aqui com o Trevor Bom, galera, conversei aqui com o Trevor Ele conhece uma pessoa Que tem, mano Um... Esconderijo, um bunker, velho. E ele tá falando pra gente ir pra lá. Deixa eu ver se o Michael tá sabendo a respeito dessa tempestade. Mano, vamos agir rápido, vamos agir rápido. Ligar aqui pro Michael. Bom, galera, já liguei aqui pro Michael. Cara, a gente tem que agir porque. Não sei quantas horas. Não sei quantas horas que a gente tem pra fugir da cidade. Mas é o seguinte, mano... Vamos vamo, vamo pegar aqui o, o Chop... Não posso deixar o Chop... Vamos levar ele... Sempre ter que levar... Bora, Chop... Vamos, vamos, vamos, Chop... Vamos, Chop... Vamos, Chop... Bora, bora, bora, bora... bora. Já conversei aqui com o Michael... Ele tá lá na, na, na casa dele... Como eu já sei onde fica... Eu vou lá pegar o Michael... Nossa, mano... Sai da frente... Vamos lá, vamos lá vamo pegar o Michael... Não sei se vai caber a família toda dele, mas qualquer coisa a gente faz duas viagens. Vamos lá, bora. Bora, antes que essa tempestade chegue aqui e pegue a gente desprevenido. Ó, estamos chegando aqui. Já vê que já está ventando, ó. Olha o vento. Entendeu? Ih, eles estão ali, eles estão ali. Já arrumou as coisas? Não tem muito isso que pegar, não. Vambora. Ó, seguinte. Ó, provavelmente dois vão... ó, o Nossa, olha o carro, mano. que eu fiz, cara? 20, ó, o, o Jimmy Pega o carro ali da, da Amanda O Michael e a Amanda vêm aqui E vocês me seguem Porque só eu que sei O local e o Trevor já tá lá Então bora, isso, entra aí O Chop vai na frente, que ele é então, vamos Galera, esse local Segundo o Trevor, fica Mais ali pra Região Tá meio que ventando, velho Ainda a gente tem tempo ainda tempo pra, pra fazer tudo Mas, mesmo assim, vamos agilizar, cara Chegamos aqui, mais ou menos, no local eu Vou ligar pro Trevor, ele disse que tá esperando na entrada Será tá que é nessa fazenda aqui, mano? Tem até uma segurança ali Não sei, mano, o seguinte Deixa eu, deixa eu ligar aqui pra ele, aqui, pra ver Se a gente tá perto Beleza, ele disse que tá. É só subir aqui, ó. E ele tá esperando. Meu. Ah, ele ali, ele ali, ele ali. Onde é que é? Nossa, velho. Deve ser um buraco, cara. A gente não vai morrer aí dentro. Certeza. Poxa, Trevor. Ih, caramba, eu entrei! Eu cheguei perto... Uh! Eu cheguei perto, em <risos> entrei sem querer, velho Caraca É isso mesmo? Nossa, eu só, só cheguei de chegar perto aqui e eu já entrei, galera Bom, seguinte Pra não perder muito tempo Vou mostrar pra vocês aqui Depois eles entram Caraca, velho Eu achei que seria um buraco, maluco Buraquinho, tipo aqueles de que os caras fazem em filme lá, de cavam um túnel, tipo um túnel assim. Nossa, cara, olha isso. Minha nossa, velho. Tem... Caraca, de quem que é isso aqui, velho? Bom, deixa eles lá, eu vou mostrar pra vocês aqui. Olha esse local, galera. Ali parece que tá bugado, hein, mano. Tem até academia aqui, mano. Jogos, aqui as camas. Provavelmente eles estão armário aqui, ó. Caraca, olha, olha esse bunker, mano. Que coisa absurda! Aqui se ficar um meteoro, então na terra eu só vim pra cá. Ali tem uns caras trabalhando. Ali eu não sei porque tá, tá bugado, ficou sem o chão. Aqui, ó, a mulher tomando cafezinho ali, velho, na lavanderia aqui. É um bunker gigantesco com oficina. Caraca, será que isso aqui é do governo? Olha, tem teste, tem segurança, algumas macas aqui pra pegar pessoas. Mano, mas deve ter outra entrada, porque ali... Estranho, né? Deve ter outra... Olha, tem outra entrada aqui, Mano. Lugar é aqui perto, ó. Porque o Trevor não falou desse local. A gente colocava o carro aqui dentro. Tem outra entrada, galera. É só encostar ali no portão ali que já. Já dá pra gente entrar. Olha aí, véi. Isso aqui. Tem várias. Caraca! A. Ah, A. Armazenamento aqui de comida. Se acaso for um apocalipse e destruir tudo Olha até criação de porco maluco aqui Até criação de porco tem Cara Bom, olha esse bunker Galera Insano, mano Bom, seguinte O pessoal já deve ter entrado já Vamos Aguardar, cara Que hora que é Agora é 11 horas da manhã, não sei se a tempestade vem hoje ou se vem amanhã. Mas, galera, a gente tá no local aqui que praticamente... Muito bem, o pessoal já tá aqui esperando. Ih, caramba, a Trace tá ali. Tá fumando, Michael? Meu Deus, você tem que sair do dia aqui pra você ficar fumando. A Amanda deve estar tá rezando ali pra algum deus. Pra tentar salvar a gente. Enfim, mano. Vamos aguardar, galera, agora. Meu Deus, que é isso? Será que tá acontecendo já? Eita! Que... Eita, peraí, peraí! Nossa, mano, que isso? Jesus! Atingiu aqui embaixo! O que, que tá acontecendo? Escuta a é explosão, velho! Caraca, quem tava puxando aquilo ali, velho? Acho que era o espírito. O que está aconte... tá acontecendo? Será? Olha lá, olha lá, tá... Mano, é, é a tempestade, galera Eu não vou sair lá, mas nem... Meu Deus! É a tempestade, é a tempestade Jesus Tá mexendo as coisas aqui Como assim? Olha lá Nossa, mano Segura aí, Franklin Segura Deve tá arrastando o carro Explodindo o carro, mano Calma, calma Já tá tudo certo Galera, acho que passou, mano Caraca, ainda atingiu aqui, velho. Será que tá morto? Levanta, cara Já passou Bom, galera, já passou um tempo aqui da tempestade. Levantou, né? Seguinte, cara, eu coloquei essa máscara. O pessoal tá aqui ainda, mano. Ó, aqui não atingiu não. Aquela parte ali atingiu. Seguinte, cara, eu vou sair lá fora, velho. Vou sair lá fora pra ver como é que tá, mano. Acho que passou várias horas já depois da tempestade. Vamos ver como ficou Los Santos, cara. Mano, o negócio ali foi tenso, velho. E olha que a gente tá subterrâneo aqui, velho. Estrutura aqui, ó. É que não dá pra você ver, mas aqui, ó, essa escada é bem longa, mano. Sai lá. Galera, olha esse clima, mano. Não dá pra ver nada. O que é isso, é poeira. Meu carro foi levado, velho, certeza. E o, eu não vejo areia aqui, nessa área. Será que a parte do... De Los Santos foi mais atingida? Minha nossa, vamos pra rodovia, cara. Eu acho que aqui só foi o vento, mano. Mas olha o clima, cara. Nem sei onde eu tô também, mais. Eu acho que pra cá é a rodovia. Caraca, moleque. É um carro ali? Seguinte, cara. Eu vou. Eu vou pra Los Santos, mano. Jesus eu... Tem ninguém na rua, ninguém, ninguém Lógico, né, ó, as pessoas, sei lá, fugindo da cidade Já dizia a Maria do Rosário Mas o que é isso? Mano, essa parte aqui, ó, como vocês podem ver A tempestade atingiu muito mais forte, ó Tem muita areia aqui, velho. E eu te pergunto, da onde veio essa areia? Aqui na... acho ah. que é só algumas partes só da cidade Que isso? Eu preciso de um carro Não era nem pra tá saindo aqui, mano Olha só, cara, aqui, ó Acho que só, só pegou aqui, hein, galera Umas casas soterradas aqui Bastante areia, hein Olha isso, mano. Olha onde chegou. Ei, tem alguém aí? Tem alguém aí? Tem alguém ter ficado nas casas, né? Mano, achar um carro aqui vai... Saca, moleque! Tem água aqui, mano? Ó, aqui a areia não pegou. É só alguns lugares, só. Cara, um carro todo amassado aqui, mano. Olha isso. Todo arriado. Será que funciona? Será que funciona? Ih, caçamba. Caraca, tá funcionando. Que isso? Não faz muito sentido não, mas tá bom. Também dá pra gente andar aqui. Caraca, olha esse carro, moleque. Nossa! Aonde a gente tá aqui, velho? É os prédios ali. Ó, a tempestade pegou... Caraca, a rodovia! A tempestade pegou mais a área do, do centro da cidade, velho. Carro todo zoado aqui, mano, andando Mano, olha isso Bom, deixei ficar de dia aqui para ser melhor pra gente andar Pra ver Caraca Eu tô impressionado, velho Como um ficou cidade Ali o centro, ali o centro Nossa, aqui tem muita areia, galera Cadê a casa do Michael? Olha os outdoors aqui Algumas partes de Los Santos Pegou muito, muito Foi muito fortemente atingido A parte do shopping Olha a altura da areia Que pegou aqui na parte do shopping Olha isso Nossa, mano Dá pra subir no teto do shopping aqui, cara Será é que dá? Vamos ver não, não dá, achei que dava. Parecendo Mad Max esse carro aqui, mano. O casal da raada. Olha o teto aqui, ó. O teto do shopping. Só pra vocês terem noção de onde a gente tá, mano. Tá bem alto. Nossa, a casa do Michael foi. Ainda bem que a gente fugiu, velho. Muita areia, garoto. muita areia. Aqui a tempestade foi cruel, cara. Ó, oh, esse aqui é o centro de Los Santos. Jesus. Não tem ninguém aqui, mano. Aqui é o centro de Los Santos, ó. Oh. Caraca, moleque. Nossa, essa parte aqui é da... Ó, oh, essa aqui é a parte do do, do Mazing, né? Tem areia aqui embaixo? Olha lá a areia. Pegou muitas áreas, cara. Muitas áreas. Aqui, ó. A terra aqui embaixo. Ó, você pode ver que é uma parte que foi mais atingida. Aqui não tem tanto. Tá bem ralinho a areia. Mas tem muita terra, velho. Botar uma parede imaginária aqui. Olha a placa da Coca-Cola ali, velho. Galera, esse foi o resultado da tempestade de areia. Simplesmente sensacional. O Los Santos ficou completamente tomado pela areia e virou uma cidade deserta. <risos> Literalmente deserta. Olha isso. Eu mostrei algumas partes aqui pra vocês. Mas aí, ó. Los Santos Apocalíptica, velho. Bom. Seguinte. Assiste o vídeo do, do cara lá que tá bem legal. Até o final. E... É isso. vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Isso aqui foi a tempestade de areia. Do GTA V. Se gostou, clica no gostei compartilha. Se inscreve no canal. Obrigado pela moral. Até a próxima... Fui!